Oi, professor Segui, aqui é a Rosane Alba, eu sou sua aluna do curso de, das AFES, e aqui eu tô fazendo a mista, né, eu vou fazer com essa madeirinha, que foi a madeirinha mais lisa, assim, que eu achei, né, é uma escovinha, tá bom? Eu tô fazendo para fazer a divisão, a multiplicação, né, da abelha da Guaraipo. Deixa eu botar aqui de novo, ficar mais fácil de sair. Aqui eu coloquei cera de aves, cera de... uma cera mista que eu tinha. Coloquei mais cera mista, até porque ela tava meio ressecada. E aí eu coloquei um pouco de, de óleo de coco. E aí, eu coloquei na água aqui, né, pra água quente, pra dissolver. Então, ficou mais um docinho. Bem, esse tanto aqui, já vai dar pra eu estar usando lá pra fazer a, a multiplicação da abelha guarai, que eu vou fazer agora na sequência bom ó, aqui eu tenho ó, essa caixa de abelha Guaraipo né então a gente eu vou fazer a multiplicação dela vamos ver se a gente não vai ter que abortar né tem que abrir também para dar uma olhada para ver como é que tá eu vou levar toda ela daqui lá onde a gente vai fazer Como os discos maduros da Guaraipo estão aqui embaixo, né? A gente vai ter que abrir aqui pra ver. Bem, vamos ter que abrir tudo, na verdade, né? Pra gente ir olhando pra ver como é que tá ali. Pode um pouquinho. Bem, vamos ver aqui, então. Aqui tá um pouquinho solto. Aqui, não tem... Tá subindo aqui. Ai. Aqui tem uns potes de mel. Tem umas abelhinhas ali. Vamos fechar aqui. Essa caixa aqui, eu vou... ter que arrumar toda ela. Ó, vamos abrir ela tá meia, ó, tá meia podrezinha ali. Vamos aqui embaixo. Ó, oh, o disco tá mais pra baixo, que ela vai, né, vai descendo a postura. Então, o disco que a gente tem que pegar estão aqui embaixo. Ai, ai, ai. Nossa. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Porque... Sai, bonitinha. Tá ligada a luz aqui? Tá. Nossa, eu tô com os discos verdes aqui em cima... Eu tenho que pegar os discos lá embaixo. Tá meio ressecado aqui. Vou tirar isso aqui. Ó, então eu vou pegar os dois últimos aqui embaixo, né? Ó, que estão maduro. Olha. Oh, meu Deus do céu Ai, ai, ai Vamos botar, aqui. Vamos botar aqui Deixa eu ver se dá pra pegar mais um Acho que dá pra pegar mais esse aqui Esse último aqui Vamos botar de volta aqui. Pegamos, então. Nossa, eu não vi a rainha. Ela, pode ser que ela esteja escondida aqui, porque eu... Muita abelhinha nova, nascente. Vou, vou ter que transferir ela dessa caixa. Mais uns dias aí. Ó, professor vai ter bastante, ó, bastante abelhinhas ali. que Vão ficar, né? Eu acho que não, um pouco dessas que não voarem, eu vou estar tá colocando na caixa nova, na caixa na filha, tá bom? Então vamos, ó, fechei aqui. Vou colocar esse aqui de volta aqui. Né? aí, vamos levar esse aqui lá para onde estava a caixa mãe. Esse aqui depois vou ter que colocar alimentação. Ah, deixa eu colocar um pouco da esse aqui já para elas. Né? Cera mista, para elas irem trabalhando. Professor, eu fiz nessa caixa baú porque algumas... Várias pessoas que têm Guaraíba falaram que a caixa baú, a guaraico vai bem. Aí então eu fiz nessa caixa baú. Comprei justamente pra ela. Tá? Eu tô limpando isso aqui porque a caixa que tava. A, o módulo que tava em cima desse aqui tava bem feio. Então eu vou dar uma, uma limpada aqui. Colocar um módulo. Módulo, um bonito, novo. Vamos ver aqui. Ou coloco só os que estão na sequência. Ah, mas tá feio esse aqui também. Pelo amor de Deus. Vou botar aqui só pra não sair daqui. Vem, bonitinha. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Isso. Vamos lá. Aqui. Ai. Só Ó, professor, tô deixando aqui. Ó, elas já estão aqui. Oh, meu Deus do céu! Chegou, chegou, chegou. Pronto. Olha quanto que tava fora. Vou pegar essas campeiras aí. Fazer um trabalho maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, mamãe, você deixou a gente abandonada? Não fiquem bravas comigo. É isso aí, professor. Obrigada. Tchau.